E aí galera, estamos aqui mais um vídeo de, de 1.16, 16 né, agora a gente fica jogando aqui em Skywars né Eu vou fazer de tudo pra ganhar, mas eu não garanto nada aqui, tipo, eu não, eu não sou muito bom nessa versão né Tem na outra, mas aqui aqui, tipo, é muita vantagem pra quem tem ping bom Isso não é, não é choro não, é real, vocês vão ver aí Tire suas próprias conclusões E não falar nesse momento que eu tava bem concentrado Tipo, real Agora que eu reparei que não peguei todos os baús Isso é uma coisa muito boa Tu deixar assim na segunda mão Ah, droga tem mais Mas é o que eu tava dizendo É muito bom tu deixar na... bloco na segunda mão porque, tipo, quando você troca tem esse delay pra você bater de novo, entendeu? Aí deixa lá e você pode, ir, Você não tem, se preocupar com isso. Tem gente que prefere, gosta de deixar a maçã dourada na segunda mão, né? Mas, tipo, eu sempre morro quando eu tento, quando eu tento usar a maçã dourada. Então, eu prefiro nem me atrever. Só queria é ter um peitoral, gente. Muito. Eu muito. Eu gosto de fazer de ter bridge, mas aqui não dá nem pra fazer isso. Quero quando. Ah, em dois minutos. Meu Deus Ah Você não consegue, tipo Fazer a mesma coisa de recuar e tentar pegar o primeiro hit de novo e pegar um combo aqui na, na 1.8 É muito diferente Aí aqui a gente já tá bom, mas tipo Aqui todo mundo tá bom Então o tempo tem importância Não problemei porque aqui parece que é isso que todo mundo vai fazer, né? Haha, <risos> nem! É pra é, tipo, sempre funciona praticamente nisso essa versão você não consegue fazer isso com o cara na .8, tá ligado? isso que é engraçado Aí, beleza Pra ficar com a flecha espectral, viu? Aí faz isso E se não me engano aparece todo mundo Tá, poxa Isso que é.. Fico triste, ou me distraio, Aí eu fico lá no inventário, no tempão. Aí o cara vem spamar e eu levo o cabelo pra fora. Sabe que se você faz no, isso no gringo, ele vai dar tempo, porque tipo, o cabelo nele funciona diferente. Lá a física não é, não é igual, né? Vamos então, ver é o que aparenta. Por que eu gosto de jogar o P? Olha isso, o cabelo dele funciona diferente, tá ligado? A física lá é estranha Trás, Dá um tapa e vem a inércia, né? Mas a inércia Ela vem ali, daí o ping zero dá coisa assim pra cima em vez de ir pro Void Aí ele consegue voltar Por isso que eu fico triste aí, esse aqui já tá com o tibom Porque ele acho que ele me deu quase a mesma quantidade de hit prazer no peitoral. Sai fora! Você acha que eu. Vou assim, briguem aí, lutem pela minha kill. Mas realmente, é muita vantagem, coisa na época. E zero ping também. A o da Nepoli vale a pena pegar. Mas, tipo, é apelar um regen, tá ligado? Mas o regen é. é pouco tempo. Nossa, sai é fora. Speed é bom também. Você acha que eu não vou ficar fo Não vou focar um pouquinho? <risos> Oi. Viu o Que? Atravessei o mapa, nem percebi. Que isso? Ha! Trouxa. Meu Deus. É, o que tá tentando? Por quê? Não, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei muito de gravar, não, sinceramente. Os cara é chatão. Mas aí... Espero que tenha divertido aí eu morrendo toda hora. Porque pra mim não foi, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Eu até gosto de jogar essa versão. Muita gente não gosta. Às vezes até tem a gente que assiste isso aqui. Eu foco no canal survival. Mas aí, tipo, é cansativo gravar survival todo dia, né? Mas, tipo... Espero que vocês entendam. E tchau.